Olá a todas e todos, estou novamente aqui na cidade de Jardim, no Bosque dos Eucaliptos em frente a esse prédio que está aqui ao fundo, onde a gente denunciou na semana passada o aluguel de algumas salas desse prédio por 6 mil reais, um aluguel feito pela prefeitura desde o ano passado, desde o começo do ano passado, para instalação de um conselho CREA-SUL, aqui da região sul. O aluguel é de 6 mil reais e até hoje não foi utilizado esse espaço, é desperdício de dinheiro público. O que, que a gente verificou agora, depois verificando outros contratos, outros documentos de aluguel, é que nesse mesmo prédio, além do CREIA Sul, onde já está pagando 6 mil reais de aluguel desde abril do ano passado, também aqui está sendo pago 6 mil reais por mês de aluguel para a instalação do Conselho Tutelar Sul. Ou seja, nesse prédio, algumas salas estão sendo alugadas pelo valor de 12 mil reais para a instalação do Conselho Tutelar e para a instalação do CREIA Sul desde abril do ano passado. Isso é desperdício de dinheiro público. É dinheiro que poderia estar sendo utilizado na saúde, em outras obras e outros serviços para a população. Nós vamos fazer toda a cobrança necessária para que a Prefeitura explique isso e pare de desperdiçar recursos públicos dessa maneira. São 12 mil reais por mês de aluguel de um espaço que não está sendo utilizado desde abril de 2020.